Aí, consegui, consegui chegar na loucura. Nossa, mano. Olha, olha, olha. Nossa, mano. Você é louco, velho. Nossa, mano. Que todo do lagado, mas vai. Caraca, eles é são os íris, né? Rápido. Nossa, eu tô? Em último, mano. chorei aí, moleque. Ah. É, até é diferente de não ter vindo isso aqui. Ah, caramba. E aí, mano? Essa corrida é como? Explica aí, Elton. Como é a corrida? Mano, a corrida é o seguinte. É, tu, tu, tu Vai ter, ter que. Um slide. Mano, tu tem que correr, tá ligado? Toda corrida é essa. Assim. Tô ligado, né? Eu vou pegar a corrida. A corrida é um slide aqui, mano. Hum. Slide é música, cara. Ele tá aqui sem ver aí com personalizado. Eu tô um lag da poxa. Ah, cara, você é um cara insano. Você é um cara intenso. Você tem que... E tá ainda ligado. vou ganhar essa galera. Não, cara, você não, não vai Eu vou passar... Ver. Ah, não acredito. Que lag! Ô, mano, tá dando lag like aqui também, cara. Eu tô louco. 20 FPS aqui. Não, mas tô falando é lag, é. lag de conexão, FPS. parece. Ah, eu tô de boa. Eu tô jogando 47, 50 FPS. Meu tá 200 Caraca, e pouco, mas mesmo ativo. assim tá caindo. Começou a loucura aqui, ó. Pô, ainda nem cheguei na loucura. Aí, ah, consegui, consegui roubar. chegar na loucura. Nossa, eu mano! ui, ui! Eita! Ui, ui! Nossa, mano! Você é, é louco, velho! É louco. É louco. Nossa, ele mano. Pegou. Fui meu de prima! Cara. Ah, cara. <risos> Caraca, velho, moleque. Nossa, quase. Sum. Ah, velho. Segunda volta, moleque. Eu consegui de primeira. Você velho. tá ligado. Eu ah, consegui de que... primeira, mano. Mas o, o segundo raspa ali eu não consegui passar. <risos> meu carro, ele não pegou força. Mano, eu consegui de primeira, velho. Você um é, é louco. FPS, velho. Zero FPS. <risos> eu tô numa imagem, tá ligado? Tá <risos> O cara tá numa imagem, Ai, mano. Que aqui, meu Ai... <risos> <meu irmão. risos> Nossa, cara Ah, velho, não pega velocidade essa merda aí cheguei, não, não, não queria E aí, bora lá, cara, bora no slide aqui, bora lá, bora lá vamos ver se eu faço de prima aqui É só não mexer é, o lá, controle, véio. não mexe nada Nossa, que massa, velho Eita, droga, acelerei Eita, bati meu carro Vai aqui bem roubar, vem. meu irmão roubar. <risos> Nem ideia Não, velho, vou roubar, não deu certo, velho Beleza, mano Eu só acelerei, mano é, então é só acelerar, mano. Não precisa mexer o, pros, os lados. Tá ligado? Não, tá ligado? Mas é isso mesmo, cara. É isso aí. Não, mano, você tá ligado é. que eu já tô chegando é. na minha segunda vez nesse, nesse World Ride maroto, Putz, né? Putz, mano. Tá Travando demais. Pô, oh, aqui também tá dando isso, velho. É. A conexão. Hashtag doem o PC próximo. não, mano. Depois bota a caixa postal. aí. Nossa, o Eter já tá aqui, né, na minha cola. Mano, eu sou oh, um cara é. intenso, oh, tá ligado? Bro. Aí, ah, oh, ali oh, tem gente que não faz oh. isso. Ah, agora foi, mas ah, não tá nem foi, nem foi, nem foi. Você viu, Eu ouvi, cara. Eu ouvi, cara. É, tô aqui, terminei a corrida. Nossa, eu roubei, roubei. Terminei a corrida, terminei a corrida, terminei a corrida aqui, desculpa aí, galera. Desculpa aí, eu sou o cara ainda. Mano, você tá ligado? Aqui? Nossa, ela é em cima, velho, ela é em cima. Qual foi o cara com demência que fez essa corrida, mano? Ô, caraca, velho, me Olha, eu já manjei onde que é, já manjei onde que é. Eu moleque. Mano, eu falo demais, moleque. Cala Nossa, a boca, é a mano. Que <risos> Eita! Como assim? <risos> Ai, <de> pinoli, <risos> acho, né? Mano, olha isso. <risos> Nossa, velho. <risos> essa corrida aqui é meio demência, tá ligado? É uma sinada, viu? Ah. Corrida bugada, velho. Nossa, velho, melhor corrida da minha vida. Forever, play. Mano, você tá ligado que eu sou um cara mito, né? Do, do, dos capacete laranja, né? Obrigado, moleque. Eu tô mulher. cansada. Nossa, moleque. Nossa, mulher. mano, errei o checkpoint. Ah, não. Ah, eu não consegui pegar o checkpoint. Não, tô falando aqui. Eu tô, na, eu tô, já tô aqui na frente, cara. Relaxa aí. Não, sim. É porque antes eu não tava conseguindo. Tá, porque... Até agora eu vou. Nossa, eu consegui, moleque. Não! Não! Nossa, eu consegui! <risos> <risos> <risos> <risos> Não! Não, pera, pera peguei um cheque de Willy, ah, você perdi. foi no lugar errado, Willy. Eu vi. Vale. <risos> Jerônimo! Nossa! <risos> <risos> oh, like tripla essa corrida. <risos> Nossa, Não. mano. Da mozica, mano. Tá ligado que eu sou um cara raro, né, mano? Eu já falei isso pra ah, todos vocês. Eu sou um cara. Sou um cara, tá ligado? Intenso, mano. Agulha a moleque. Vamos lá, vou Nossa. acelerar aqui, ó. Olha o all Ride, o Ride. Nossa, Nossa mano. sé é louco, cachoeira. Na moral, mano. Oh, oh, por Deus, oh. mano. Falo mesmo, tá ligado? Olha, olha. sé é olha. louco de primeira, mano. Você é louco, cachoeira. Na moral. Mane. Essa é corrida, tá ligado? Essa corrida aqui é uma corrida insana, tá ligado? Essa corrida aqui é uma... pessoa uma corrida... Nossa, ah, eu ia falar uma pessoa, tá falou. ligado? Nice, pessoa. Mano, nice. olha que da hora essa corrida, Caramba. velho. Vocês tem que aprender a jogar uma corrida, gente. Vocês não são pessoas aprendizadas, tá ligado? Eu tô. Na terceira, eu acho. Mano, na a quarta. física desse jogo é muito boa. Eu tô na quarta aqui, tô acabando já. Já tô vendo o checkpoint final. Nossa, eu não acredito que eu perdi pro o Mano, Vocês estão ligado, né, mano? O cara, o cara que é ganhador, ele sempre ganha. O Ruquinha MG tá parado lá, velho. Nossa, <risos> meu, agora tá intenso mesmo. Tá muito intenso, cara. Tá, ah, tá ligado, né, mano? E cara. Caralho! É só volta. Você me reta, bicho. Isso é bate. Ó, isso é. É o Vai ser caótico, Crazy. Vai ser louco. Aqui tem um AllRide? Eu <risos> vai tirar parede. Nossa, meu. Achei incrível Eita, meu. Nossa senhora, eu entrei num buraco aqui, mano. Nossa, não consegue, né? Nossa, velho. Nossa. Que coisa, mano. Nossa. Que mapa insano. Tenha, velho, patinho. Parece o, co nossa, parece o Deus coala, Deus mano, Deus tá Deus ligado? Deus. Parece o coala de tão insano, velho. Lembrando que eu tô sem personalizado. Não, nossa, que nem... Eu morri no check velho. Eu sou gravinha, checkpoint, velho. Como se eu nasciado da foda, O checkpoint é o assassino, tá ligado? É, tipo, cara, só fazer ele uma faca na mão, velho. Dá pra tudo. Guiuuuuu. Vamos sair daqui que aí não mata. Bora, agora vai. Agora vai. Mano, vocês vão ver, tá ligado? Vocês vão ver no vídeo, mano. Eu tô, eu tô jogando insanamente aqui. Vai ficar você tá. Eu só tô me acompanhando. Nossa, Nossa mano. Eu um espirro. Ui, caramba. O O que aconteceu? O um batido de frente na cara. Pode... Eita, o assim? Bora aconteceu? Olha, olha tô cansado. Yeah. É muita rampa, hein, cara? Ô louco, essa corrida empolgante. Nossa, mano, ah. que corrida é mais débil. Ah, dá pra fazer? É. Meu Deus! Ô, oh, mano, o olha aqui, olha aqui. <risos> olha aqui que tem que é fazer. Olha aqui, eu mano. Fazer... Nossa, o oh, louco, mano. mano. Aprende aí, oh, vai. Aprende com o mestre, vai. Ah, entendi. Nossa, ah. mano. Cai. invisível, velho. Nem vi. Ah, não acredito. Morrei na ama. Nossa, tamo aí ainda. Vou ganhar de vocês agora. Vai mesmo. Ah. Nossa. Quero que ver, hein, mano. Quero ver se vai ganhar mesmo, hein. Vamos lá, hein. Não, Nossa, é olha, Caraca, essa corrida é muito boa, velho. Puxa, tá, é é... Não, Deus, tá dando mano, lag tá de louco. conexão aqui para mim mano que viagem vocês que estão assistindo o vídeo vocês não vão ver essas bosta desses lags espera de esperar, moleque Cê é louco aqui é eu sou um cara insano eu sou um cara intenso tá ligado eu sou um cara eu sou um cara intenso mano eu não posso parar eu sou um cara entendeu eu sou um cara entendeu? eu sou um cara eu sou um cara é um cara, é um eu sou um cara, cara tá ligado eu sou um cara chave Eu sou um cara não, eu ah, sou, sou um cara porta, tá ligado? Porque a chave não, tá ligado, né? Ah. Cês... Vamos lá, então Nossa, moleque Mano, você tá louco, velho Mano, essa corrida passa em todo um monte de lugar, de lugar tá ligado? Passa dentro do estúdio Nossa, Vocês ah, mais... vão agir do Storm, mano? Não agir ah. do The Storm? Coloca no YouTube depois dele Não, velho o cara é um mito. Ah, mano. Tu LC, velho. Ah, não. Nossa, velho, eu sou um cara raro. Eu tô fazendo uma corrida aqui insanamente insano, tá ligado? É isso que dá pra ser é personalizado. Exato. Tá, Poxa, eu, tô, eu tô um cara personalizado. Ah, Nossa, mano, o cara cometeu não suicídio não é, não. ali, velho. Mano, eu, eu, eu, eu tô ganhando todas as mano, três, eu tô tá ligado? Aqui não, mano, eu tô ganhando. Eu sou um cara. Da Ai, vida, de novo, bati é. na parada. Oh, Nossa, que viagem. Mano, que eu consegui. Galera, galera, desculpa aí, eu ah, conseguindo, de novo, que Conseguindo fazer aqui a corrida em Olha, Pungou, olha. olha mano, eu tô fazendo a corrida de primeira, cara. Eu sou a única pessoa que passou dessa parada, é sério.